Tchau, como está? Hoje eu estou aqui para responder uma pergunta que o Mauro Oliveira fez num dos vídeos lá do YouTube. Mas antes de entrarmos na questão em si, ele fez uma pergunta muito interessante, mas também muito específica sobre o plural. Antes de a gente entrar nessa questão, vamos dar uma repassada no plural no italiano. Então é o seguinte: as palavras no italiano que terminarem com O masculinas terminarão em I quando forem ao plural. Por exemplo, quaderno, ao plural, quaderne. Uh, Astúcio, plural, astute. As palavras femininas que terminarem com a letra A, quando vão ao plural, vão terminar com E. Pena, pene. Ok? Singular, pena, plural, pene. Existem também aquelas palavras que... Masculinas ou femininas terminarão com E, como celulare ou biquere. Celulare ao plural, celulari. biquere ao plural e biquere, biquere. Então, quando terminam com E, masculinas ou femininas, quando vão ao plural, terminarão com I. Tem também umas poucas palavras que não vão ao plural, que vão estar sempre no singular, o que vai fazer você identificar se é singular ou plural é o artigo ou o contexto, as outras palavras que estão junto daquela palavra, tipo foto, foto, foto" será sempre foto, faccio uma foto, faccio duas ou três fotos, é, andiamo al bar, se capisce que é um bar, no, Al bar, dá para entender que é um bar, é, ma, ci sono diversi bar, al centro, diversi bar, muitos bares, bar é uma palavra que também não vai ao plural, e há também aquelas palavras que no masculino, terminando com o, normalmente, como nós conhecemos, quando vão ao plural vão terminar com a, essas também são exceções, e essa é uma herança do latim, e entre essas palavras, a maior parte são as partes do corpo, por exemplo, ginóquio, né, o joelho, ginóquio, due, ginóquia, sobratilho, singular, sobratilha, plural. Como nós bem sabemos, né, a palavra currículum, né? Curriculum, quando nós usamos, mesmo no português, sabemos que tem currículo e currículos, mas no português você tem até a opção de usar o original no latim, que é currículum, curriculum. Quando vai ao plural é currícula, né? currícula, né? Então, é, é, essa é a herança ali do latim. A pergunta que ele fez é a seguinte, olá, Ana Paula, no vídeo 8, plural, bate no plural fica bati, né? Bacio, baci. Bastou suprimir o O, pois o i em bacio está numa sílaba átona no final da palavra, é isso mesmo. Palavras que em italiano terminam com io, quando vão ao plural, basta eliminar aquele O, como é bacio, bate, baci". é, giornalaio, giornalai, vecchio, velho, vec é, vecchi, plural, é, negozio, negozi. E aí, ele continua. No vídeo nove partes do corpo, orecchio ao plural orecchie. Apenas substitui o O por um e. É uma regrinha diferente ou é exceção, já que o mesmo caso já que é o mesmo caso de bate e bate. Pois bem, essa é uma exceção. No caso do órgão da audição, lorecchio", né? Orecchio singular e orecchie plural. Não é uma regrinha diferente, é simplesmente uma exceção. Posso imaginar que há muito tempo atrás o plural fosse orecchia, assim como as outras partes do corpo herdadas do latim, como comentamos antes. Porque foram encontradas citações de orecchia na literatura antiga para se referir à cópia de orecchia, não? Ao, ao a dupla, a dupla de orelhas, a orequia o plural, mas hoje é assim, orequio, plural, oreque imagino que sejam aquelas mudanças que uma língua sofre no decorrer do tempo, mas isso não quer dizer que não exista a palavra oreque e orequia, existem também, mas em outros contextos, no caso, do sentido, né, da audição, é orecchio singular e orecchie plural. Orecchia, por exemplo, tem é, um prato típico milanês que se chama orecchia di elefante, que é o bife à milanesa, né, orecchia di elefante, mas em toda Itália é conhecido como cotoletta la milanese. E orecchi, por exemplo, pode ser encontrado em algumas locuções, como imuri a norecchi. É assim, é uma questão de uso mesmo. Espero ter respondido bem a sua pergunta. Até a próxima!